Isso! Aê! Rapaz! Ah, Esse aí ativa pra você daí ativar lá dentro. Caramba, cara! Calma, ah, velho, velho! É, é a mãe da DT! Fala com vocês, é Thiago TGS na Trilha em mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é simplesmente um domingo de boa Estou eu, o velho, dando um balão aqui Entrando numa estradinha errada então tentando achar o caminho do asfalto Quer dizer, o caminho da estrada de terra ali Antigamente aqui tinha uma passagem bem massa, cara Virou nisso agora Então tem que tomar bem cuidado, tem muita raiz aqui Se eu não tiver enganado, aqui é um barranco, cara Opa, um tocou. É, aqui é um barranco mesmo de descer aqui velho consegue descer ó eu vou mostrar pra você como que desce ó hora que eu começar a descer não freia não faz nada só deixa a moto descer tá é, aí Vez do velho agora. Vai sim, vai descer aqui sim. Ó, ajeita ela aqui. Ajeita ela reta aqui, ó. Sem engatar? Sem engatar. Só que daí, ó, que ela começa a descer. Não pisa no freio, não faz nada. Só, deixa, só, só segura no guidão. Reta aqui, ó. Aqui, ó. Desce reto. Isso. Aê! Olha só o velho. Já desceu um barranquinho, cara. É? Emocionante, não? <risos> ah, deu aquele um friozinho. Vamos descer aqui para baixo agora. Vamos dar continuidade. Ah, essa semana eu vou mexer nesse escapamento. Já faz hora que eu tô falando que eu vou mexer e vamos lá. Assim, de leve, de boa Choveu, mas pode ver que está bem seco Então Cuidado Cão bravo Tomara Que ele esteja aí Senão nós vamos decorrer dos cachorros <risos> Dá um zigue-zague aqui, tio. Ó, a curvinha. Ó, você não tá vendo a casa? Daqui a pouco a casa aparece embaixo. Hein? Tá lá o seu Ele mora sozinho aqui, Como se fosse um... uma chácara, né? vindo velho? Velho ficou pra trás. Vamos, velho. Vou gravar o velho chegando. E o velho vem com espreita. Tá? Tá. Alô, ah, senhor Nui! Olha o Pitbull. Boa tarde, o senhor tá bom? O velho queria dar um balão hoje. Eu falei, vamos dar um balão então, vamos lá. Vamos lá visitar o senhor do Rio, lá. Como o senhor tá? 100%, mano? Ah, tá, chegamos aqui. No, como que é? É sítio ou achaca? Sítio, Nossa Senhora do carmo. Sítio, Nossa Senhora do carmo. Pensa que lugar gostoso. Nós já viemos aqui, um velho dos cabandi, né? Bandizinho pra aquário. O velho tá só, O pó? Só o pó. Ele ficou assustado quando deu um mexidinho no carburador. Agora falou, uh, moto acelerando, vai. Só é. O tá aí. Aí, ó. Pato. O pai falou, vamos lá no senhor Niu ver os patos. Rapatalhada. <risos> Se o cachorro morder, dói. Lá, para é uma galinha que cuida de pato mesmo, cara. Quantas patinhas ela cuida? Quatro. Adotou os patinhos? Adotou. Ela que adotou legal. Ela é, é o seguinte, ela, ela chocou e daí ela, Ah, ela chocou ela os patinhos. Deu pra ah ver. lá, rapaz. Que legal você vê, né? Nossa, baixou bem bastante a água mesmo, hein? Capaz, é porque deu bastante dias de seca, né? Uhum. Até eu falei pra mãe assim, ah, hoje vai estar tá seca. Ela falou assim, não, choveu antes, ontem. Falei, ah, choveu ontem, mas não, não faz muita coisa, não. Eu, eu fiquei um ano e meio sem água mesmo. Capaz. Ah, é. Sei, Caramba, hein. Eu lembro que a velha, nós viemos, entramos no meio aqui pra pegar cascudinho. É, hoje o rio ali é da laguia que tá perto aqui o palente, ó. Capaz. E meia fundo aqui, né? Virou lá, Aqui? Olá. O 4x4 da dianteira dele é aí? É, daí engata aqui daí engata lá dentro, é claro, né? Ah, tá. Já viu? Dos dois lados tem que ativar ou só de um lado? se você ativar um só, não vai. Esse tá ah. neutro. Ah, aqui, ó. Esse aí ativa pra você não. daí ativar lá dentro. É. O ruim desse tipo é que daí é aquela. A última lá. A última é a da, da tração. A menorzinha é da tração. Ah, que é marcha! A do meio é reduzida e a outra, é Marcha? Que legal, cara. Que <risos> ano que é mesmo? O senhor falou que é? É, 64, 64 é aí dá do véi. 64. Ah! <risos> Só que. Tá mais inteiro que você aí, é, véi! É, <risos> né, o GB já tá inteiro. Tá inteiro. Olha <risos> o que <você risos> o senhor tem eu também aqui. Os coronéis, do Capai? Você tá aqui, brincando? Ó, o Aí você tava, né? É, tinha um banquinho aqui. Era pra transportar os coronel Era, aí o segurando você tava aqui, e o motorista ia lá e, e ele andava na cidade inteira. Nossa. Foi, esse cheio. aqui foi fabricado diesel, Os entendidos que foi feito 60 unidades. E esse é o? Número 26. 26? Que é. massa, cara. O senhor tem o Jeepinho, tem o. o... É jipe, ah, meu fala? Da lata. Ah, mas para analisar pela idade, tem carro mais novo que tá atravessando lata já, rapaz. Senhor, eu tem duas relíquias aqui. Tem duas TT 125. Essa aqui, quem gosta de dois tempos, vai falar: Ah, essa aqui é a é, é a mãe da DT. É, é essa mesmo. aqui é a mãe da DT. E para ajudar, ele tem mais uma aqui que ele falou que vai restaurar mais para frente, né, senhor? Liu? Deus, Deus. Aí, ó, tá até cobertinha, bichinho. Ah, o Velho subindo numa dessas dois tempos que fica louco. Tá andando na Xerona? Cadê? 60 Olá, rapaz eu tava falando que eu queria um furgão pra carregar a moto isso aqui é uma furgline isso aqui é americano não é? É. é a primeira van que saiu no Brasil né caramba cara e eu querendo uma van tô querendo uma van pra, pra começar a ir pros trilhão de van vanta hum. ah, parece aqueles carrão aqueles furgão do GTA meu é que massa cara e yeah. é ah, espaçosa por dentro. É. Ah, isso é um luxo, velho. Do jeito que ela tá, eu sei, mas falta uma rede, Motorzão a diesel? É. Motorzão a diesel. É. Furgline. Opa! Fur não é? Fur é é Furgline ou Furgline? Furgline. Furgline, fur fur fur o motorzão da bagulha. O tanque lá, ó. <risos> ah, o tanque dali! Tá furado, o tanque dela. É, daí, é bom que é econômico, né? É. <risos> Caramba, é, com 5 litros de dia Dá pra ir lá por quase voltar Capaz que ano que é essa aqui? Essa é 85 85, mais 3 anos eu nasci <risos> Eu sou de 89 É raridade, né? Não tem muitos dessas aqui rodando, né? Não, não, não. tem uma ainda agora, ainda que Os caras estão desmontando até eu queria... É porque na verdade, o senhor comentou comigo de uma oficina lá, ela é, ela é um chassi E é fibra tudo isso aqui, é fibra, né? É fibra, é, fibra. é fibra, cara Tudo é fibra Até o vidro é full glass O vidro é full glass <risos> O servo freio eu troquei Bomba d'água eu troquei é, Alternador tá revisado Mecânica tá funcionando tudo é, Aqui é só por bateria batendo a partida Que massa Aproveitando que estão batendo batendo papo lá embaixo Eu vou ver se eu como uma goiabinha né? Você tá ligado que se for chegar aqui no, no sítio e não comer uma goiabinha Direto do pé Minha minha fica louca de vez aqui Pai, mas que, que goiabada grande, rapaz Olha, Lá Já vem pra comer Não? Só que você trabalhou com goiaba? Hã? Se o senhor uma sacolinha, eu aceito Levar para mulher, senão a mulher bate em mim depois que ela ver o vídeo. Ah, lá em casa eu apanho, rapaz. Que massa, cara. Que lugar gostoso. Trilha é isso, né, cara? Você sai, anda, conhece pessoas, lugares novos, pessoas. A gente vai fazendo amizade aí. Vocês estão ligados, né? Então vamos pegar as motos e vamos acelerar, né? Sunil, muito obrigado aí. Valeu aí por mostrar essas ligas para gente aí e assim que der nós aparece de novo e o velho não tá conseguindo ligar a hornet dele Ah, ligou <risos> <risos> vambora Seu obrigado aí pelo pelas goiabas para me levar para esposa pelo limão assim que der nós guarda de novo Pareça lá Fique com Deus tá e a máquina não quer ligar vambora tchau tchau. e é isso aí rapaziada Vamos visitar aí o seu viu ganhamos umas goiabas aí para levar para esposa uns limãozinho, agora coxar o pau aqui talvez o velho vai conseguir subir também, né, mano? deixa o velho na frente pra não gravar o velho coxa o pau, velho coxa o pau olha o velho, vamos acelerar agora, pega o velho nossa, mano, esse barulho de escapamento da STX tá muito feio, cara vou ter que trabalhar nele Vamos ver se o próximo vídeo aí é eu trabalhando o escapamento da SCX. Tá muito esguelado, tá parecendo aquelas motinhas de empinar. Escapamento direto. Ó, velho, coxando a madeira. Vocês viram que o velho tá de botinha branca? Eu tô com a bota nova. Serviu o fileno, velho. Vamos pra house E é isso aí galera Já chegamos aqui na oficina, já estamos tirando as botalhadas O velho já tá aqui na oficina Hoje não foi bom, não tinha barro Não tinha barro, mas pelo contrário A gente conheceu aí um carro antigo que é a Furgline, vi umas motinhas lá do Senuil, um o Jeep, que tem a idade 64, do velho, O velho tem carro de Jeep, ó, é a mesma idade do velho. Então é o seguinte, se vocês gostaram desse vídeo, o 4 cachorro, se vocês gostaram desse vídeo, então deixa seu like aqui embaixo, comenta embaixo se você já viu algum desses veículos aqui embaixo. Que hoje o vídeo foi uma, um passeio, né? Pra encontrar essas relíquias Não esquece de mandar o nome da minha máquina. Isso mesmo, o pessoal não tá mandando os comentários do último vídeo, que a gente andou com a, com a XR do velho. Qual nome vocês acham que o velho deve dar? Porque a viúva negra, logo logo tem novidade no canal. Fiquem ligados que vai estar. Tá... Vou dar um spoiler para vocês. Tá vindo kit gráfico. Então acompanha aí e já comenta embaixo o nome do velho. Valeu? Da moto do velho? Então manda um abraço aí, velho. Um abraço. Tchau, não tchau. Não esqueça aquele like. Aquele like no vídeo. Nosso se inscrever. comentário. O nome é pra moto do velho. Isso. Então fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.